Oi, como vai? Você se lembra do conceito de advérbio? Advérbio é aquela palavrinha que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio, ou até uma frase, exprimindo uma ideia de tempo, de modo, de lugar, qualidade, etc. Dormir é uma coisa. Dormir pouco é outra, bem diferente, certo? Uma comida pode ser saborosa, mas quando ela é muito saborosa, a gente come até com mais vontade, né? Então, pouco é um advérbio de intensidade que muda o verbo dormir. Muito é outro advérbio de intensidade, mas que muda o adjetivo saborosa. Hoje nós vamos estudar três advérbios de intensidade: meio, menos e bastante. Vamos começar com o advérbio meio. Meio é assim, mais ou menos, certo? Olhe este exemplo do livro Clarice: uma biografia, no qual o autor norte-americano Benjamin Moser conta o que a escritora Clarice Lispector teria dito a respeito de uma crítica. Perto do final da vida, foi indagada sobre uma crítica impiedosa que saíra num jornal. Fiquei meio aborrecida, mas depois passou. Dá para entender que a Clarice não gostou muito da crítica, mas também não deixou que isso abalasse. Ela ficou meio aborrecida, mais ou menos aborrecida. A intensidade do aborrecimento é o que a palavra meio expressa nessa frase. Diferente desta aqui. Olha só! Teresa tem seis anos e diz que já entendeu o mundo. Não duvide! Em meia dúzia de Natais, ela já foi menino, bicho, pedra, coisa e planta. Neste livro de Marcelo Romagnoli, a personagem Teresa é apresentada como alguém que já entendeu o mundo porque em meia dúzia de natais já foi menino, bicho, pedra, etc. A palavra meia aqui representa um numeral, e o numeral concorda com o gênero da palavra a que se refere. Se todos os dias eu almoço neste horário aqui, então, eu digo que almoço todos os dias ao meio-dia e meia. Estou tratando de números. Meio combina com dia e meia combina com a hora. Já a Clarice nunca poderia ficar meia aborrecida. Os advérbios são invariáveis. Então, menos e bastante também não mudam, certo? Certo! Olha só este trecho do conto O Arquivo do escritor Vitor Giudice. Agora, João acordava às 5 da manhã. Esperava três conduções, em compensação, comia menos, ficou mais esbelto. Sua pele tornou-se menos rosada, o contentamento aumentou. A pele normalmente é rosada, mas a do João do conto ficou menos rosada, e nunca menos rosada, hein? Olha lá, menos é um advérbio, não muda, ele é que, nesse caso, muda a intensidade do adjetivo rosada e bastante, da mesma forma. Olhe o trecho do conto Teatro de Bonecos, de Amilcar Betega Barbosa. Ontem, fomos jantar na aldeia, no restaurantezinho da dona Carmelinda, como fazemos todas as semanas. E notei que eles estavam bastante alegres, quase felizes, eu diria. Bastante alegres. De novo, temos um advérbio de intensidade que muda o objetivo, mas que ele mesmo não muda. Mas e aqui? Olha só esse trecho. Quero que o senhor descubra para mim um sítio aqui perto, com bastantes jabuticabeiras para eu descansar uns dois ou três meses durante o ano. Bastantes? Será que o autor do livro se enganou? Vamos ver uma coisa. A palavra bastante representa um advérbio nesse texto? Ela está modificando um verbo, um adjetivo, outro advérbio? Está modificando uma frase inteira? Não, ela está quantificando as jabuticabeiras. Jabuticabeira é um substantivo. Uma jabuticabeira, duas jabuticabeiras, bastantes jabuticabeiras. Olha, é simples! Dá para substituir bastante por várias, por muitas? Olha, um sítio aqui perto com várias jabuticabeiras, um sítio aqui perto com muitas jabuticabeiras. Dá, está claro, a gente entende. Agora, pensa na frase anterior. Estavam várias alegres, muitas alegres. Não dá, não, não, não combina. Bom, hoje nós vimos as palavras meio, menos e bastante. E aprendemos, quando elas assumem a função de advérbio de intensidade, elas não variam. Espero que você tenha gostado e que, a partir de agora, nunca mais se engane ao usar essas palavras. Tchau e até a próxima aula!